Se você está interessado em trabalhar de forma remota, a partir de casa e montar um home office, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Olá, muito prazer, meu nome é Alexandre Tavares, eu sou especialista em marketing digital e nesse vídeo eu quero te mostrar uma plataforma completa onde você vai aprender a trabalhar em home office, trabalhar na sua casa e poder viver somente trabalhando pela internet. Te apresento o método remoto. O método remoto é uma plataforma onde você vai aprender marketing digital, gestão financeira, como trabalhar online e posicionamento no mercado de trabalho. Eu costumo falar que o método remoto é como se fosse um Netflix de muito conteúdo e que vai ajudar você a ganhar dinheiro. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que é o método remoto e o que você vai encontrar dentro dessa plataforma. Então assim que você adquirir o método remoto, você vai receber um link no seu e-mail com os dados de acesso à sua plataforma Método Remoto. Então aqui ó, eu estou com a minha plataforma aqui aberta, tá? eu vou entrar com o meu e-mail com a minha senha. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer meu login. E aqui você vai encontrar todos os treinamentos completos de cada área específica dentro do Método Remoto. Então aqui ó, você tem um comércio aqui, que é quase como se fosse um tour, né? Você tem também o podcast, que vai ter em breve. Você tem as, os vídeos das imersões, que teve a imersão viver de internet com o Alexander Frota. Eu tive o privilégio de participar, foi a primeira aula que eu decodei lá de Google Ads. E está aqui gravada, se você perdeu aquela live, perdeu a imersão, todas as aulas de imersão estão aqui gravadas. Aqui embaixo você vai ter conteúdo sobre marketing digital, sobre, é, com diversos temas, tá? Copywriting com a Brenna Teixeira... É, aprenda a construir e-book, Google Ads com Alexandre Tavares, sou eu. <risos> então tem um módulo aqui específico de Google Ads para você que nunca anunciou no Google, Facebook Ads com Marcelo Cordeiro. Tem cara, tem muito conteúdo, muito conteúdo. Vou ficar aqui falando quantos conteúdos tem é muita coisa. Você poder vender com WhatsApp, vai aprender a construir páginas que vendem, vai aprender a é, criar cursos online, né? Ter treinamento de cursos online vai aprender a anunciar no YouTube, tá? fazer anúncios no YouTube do zero. Vai aprender a criar lojas virtuais. Tem aqui um módulo só de loja virtual. Se você quiser algo relacionado ao mercado de trabalho, você vai ter um, um curso aqui sobre como criar um currículo perfeito. Você vai ter também aulas sobre oportunidades para home office, de emprego para home office. Hoje em dia, nesse problema de, de pandemia, né? todo mundo trabalhando em casa, aqui nesse, nesse curso você vai ter oportunidade de emprego trabalhando na sua casa. Maravilhoso isso, né? E aqui, como você pode ser contratado utilizando o LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma, é uma rede social, né? Focada para empresas, portfólios, né? Então, para quem quer ser contratado, tem que ter pelo menos um currículo bem elaborado lá no LinkedIn, um perfil bem elaborado lá no LinkedIn. Aqui também no novo método remoto, você vai encontrar um treinamento sobre gestão, tá? Então, como você fazer transição de carreira. Esse cara aqui, ó, Rafael Bastos, ele é um advogado e ele atua nesse mercado digital há algum tempo, tá? O cara é especialista nessa área e ele vai te ensinar como você blindar de forma jurídica os seus negócios digitais. Então, será que é possível... É, para eu ter um negócio digital tem que ter CNPJ, posso ser MEI. Então, nesse curso aqui, você vai aprender exatamente que, quais são os passos que você vai seguir, que você precisa dar para ter um negócio online sólido e respeitando as normas jurídicas, que temos aqui no nosso território nacional. Produção e mídia. Isso aqui é muito focado para quem quer aprender um pouco mais de design. Então você vai aprender a criar uma arte no Canva. Você vai aprender Adobe Premiere do zero. Esse cara aqui é foda, é o Alexandre. Ele é um editor de vídeos. Então foi ele que fez a edição de vídeos de toda a plataforma aqui. O cara é sensacional e ele vai te ensinar como você trabalhar com Adobe Premiere do zero. Você também vai aprender a fazer introdução à produção de conteúdo, tá? Então, tem, cara, tem muita coisa, muita coisa bacana. Trader, se você é mais focado para área de trader, quer aprender como trabalhar com trader esportivo, opções binárias, você tem esse tipo de treinamento aqui também no método remoto. Prestação de serviço, se você quer trabalhar como prestador de serviço, você pode trabalhar como assistente virtual para dropshipping, e com desenvolvimento de site de alta qualidade. Isso você também vai aprender aqui no método remoto. Quer mais? Então vamos lá. Mercado financeiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre mercado financeiro, como investir nesse mercado, você vai ter um treinamento também sobre mercado financeiro no método remoto. Então, resumindo, cara, tem muita coisa, muita coisa mesmo, você pode se perder aqui dentro de tanto conteúdo. Então, assim, o que eu aconselho é você, assim que entrar no método remoto, estudar cada módulo específico que te interessa naquele momento e estudar e aplicar. Não fica querendo ver tudo ao mesmo tempo, porque você vai se enrolar, é muito conteúdo, então vai com calma, assiste cada módulo. E a vantagem é essa, você paga aí mensal, é uma assinatura, então você paga uma taxa mensal ou uma taxa anual, você quem vai decidir, tá? para ter acesso a todo esse conteúdo riquíssimo aqui dentro. E se você pensou que só tem conteúdo para você aprender, estudar e aplicar, não. Você também, ao assinar o método remoto, você vai fazer parte de um clube de vantagens. Então você também tem desconto em uma série de parceiros aqui, ó, sites parceiros, que você pode aproveitar e fazer Compras online com descontos exclusivos para quem é aluno do método remoto. Então, cara, aproveita, é sensacional essa comunidade. Além de você ter todo um treinamento completo de marketing, de vendas e tudo que você precisa para trabalhar em home office, você também vai ter um clube de vantagens exclusivos para os alunos. Isso é show de bola. E aí, curtiu? Sensacional, né? Então eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para você se cadastrar e escolher o seu plano de acesso ao método remoto, se você quer um acesso mensal ou acesso anual. Mas aproveita porque está em promoção, e essa promoção é por tempo muito limitado. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, deixa o seu comentário se você já trabalha home office ou se você pretende, tem de trabalhar em home office, e claro, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo, beleza? Então te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até lá!